E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E na semana passada eu estive no evento do Carrefour, um evento que foi é, para integradores, na verdade, eu estava lá de penetra, convite, na verdade, também deles, para poder ver as novidades e um pouquinho da expectativa 2020. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, se você se recordar, tá certo? Em 2019 a gente falou muito pouco do Carrefour e começamos a falar mais sobre o Carrefour depois do meio do ano, beleza? Isso aí era realmente proposital porque o Carrefour estava se reestruturando, mudando muitas coisas da sua ferramenta, se ajustando para poder atender melhor também os sellers e ao mesmo tempo melhorar todo o processo. E 2020 é um ano que promete, tá certo? Então, o pessoal apresentou lá um resultado de 500 milhões já de reais movimentados pelo Marketplace. Isso aí pode parecer pouco, né, a gente comparando a números de outros Marketplaces, mas é um crescimento fantástico para o Carrefour. Outro número muito interessante que faz a gente pensar a força que o grupo tem é que 29% das compras do Marketplace, as vendas do Marketplace, foram pagas com o cartão Carrefour. O cartão Carrefour, ele emite cerca de 70 a 100 mil unidades novas por mês. Ale, o que, que esses números me ajudam? Isso aí são possibilidades, como eles fizeram na Black Friday, de parcelamento em 34 vezes, parcelamento aí infinito. É um crédito fácil que a pessoa consegue usar, tá? Então, ele se, ele se solidificou como hoje está líder em food dentro desse mercado online, o que é muito bom para fomentar ainda é, outros segmentos como o DEA e outras coisas, tá certo? É um grande player dentro da parte de pneus aí também, que é muito bom, mas isso tudo você já deve ter me ouvido falar aqui, tá? As expectativas, mais de 100 funcionários já estão envolvidos na operação de Marketplace do Carrefour, então isso mostra que eles estão dando valor a essa operação. Certo? Eles estão passando por várias melhorias dentro do processo. E algumas dessas melhorias é a utilização da IntelliPocha, onde 80% da base vendedora já está com a IntelliPocha ativa. Se você não está, eu vou deixar o link aqui embaixo para você solicitar. Por quê? A post é gratuita para uso no Carrefour e ela faz com que você tenha um frete dinâmico lá dentro. Então é fundamental para que você consiga melhorar a sua conversão. Tá? Catalogação, que sempre foi uma dor, né? Sempre dava uma dor na hora de falar de catalogação. Eles estão melhorando cada vez mais e alinhando com os integradores. Como fazer com que isso seja cada vez mais efetiva. Hoje tem um processo de catalogação, Eu, ele, ele é desmembrado lá dentro, não vou entrar em detalhes, tá certo? Mas isso aí está evoluindo e eles estão ajustando para que o processo que hoje está com uma média de 60 dias para catalogação passe a efetivamente a 15 dias de catalogação, então eu acredito muito nesse avanço, eu acredito que ele vai ser muito é, favorável para nós, e aí nós como sellers também temos que pedir para os nossos hubs, integradores também acelerar cada vez mais as melhorias e as coisas que são propostas pelo Carrefour para que isso seja cada vez mais ágil, tá bom? Agora, eu acredito muito que a gente vai ter um ano muito bom no Carrefour, eles estão ativando ads, Ads, né? então lançou-se o Carrefour Ads, certo? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas isso aí também é mais, uma, mais um avanço dentro da plataforma, tá certo? E está ainda um oceano meio azul lá dentro. As vendas não são bilionárias, mas em contrapartida a gente tem menos concorrente, tá certo? Então se você não está no Carrefour, a minha opinião é que... Agora a gente está muito à frente dos problemas que a gente tinha lá atrás. Ainda existem vários ajustes que eles estão executando, mas a gente está num bom momento para fazer parte desse jogo, para começar junto com eles a dar um resultado legal, tá certo? Então sim, hoje o Carrefour faz parte das nossas indicações para os nossos mentorados e para os alunos do Alta Performance de cadastro. Então cadastre no Carrefour comece, entenda, participe dos treinamentos, participe dos webinars, a gente vai fazer muita coisa junto com eles para tentar trazer para você cada vez mais clareza em como vender no Carrefour. Então Carrefour 2020 eu aposto demais que vai ser um ano bom dentro do Carrefour. Valeu!